O Corpo Plasmático do Espírito Extraído de As Sete Linhas da Umbanda Psicografia de Rubens Saraceni Adaptação dos comentários de Pai Benedito de Aruanda O corpo plasmático plasmável permite a um espírito assumir conscientemente as mais variadas aparências ou inconscientemente ser induzido a se prender numa aparência em nada parecida com a humana. No astral negativo, é muito comum encontrarmos espíritos devedores da lei maior, ocultados em aparências bestiais de animais, como cães, cobras, morcegos, etc., ou então prisioneiros delas. O astral negativo são as trevas mais densas, onde verdadeiros reinos, há muito lá formados, acolhem espíritos de criminosos, homicidas, suicidas, infanticidas, genocidas blasfemos, apóstatas, governantes inescrupulosos, traficantes, escravagistas, policiais assassinos, juízes ímprobos, advogados corruptores da lei, religiosos indignos, etc. Neste meio impera a lei do mais forte, do mais cruel. O reverso desse lado é o lado positivo, onde os espíritos assumem aparências luminosas, coloridas e irradiantes, devido à vivenciação de nobres e virtuosos sentimentos religiosos, fraternais, de sapiência, etc. Eles também podem recorrer às aparências que possuíram em outras encarnações, plasmando-as após despertá-las de suas memórias ancestrais. Enquanto encarnado, o espírito absorve o tempo todo irradiações energéticas do lado espiritual da vida. Quando desencarnado, o inverso ocorre e ele fica sujeito às irradiações energéticas do lado material. Antes de um ser natural adentrar no ciclo reencarnacionista, é preciso que passe por um processo preparatório conhecido como cristalizador. Essa cristalização é realizada em câmaras cristalinas muito especiais, semelhantes a gigantescas colmeias, onde cada ser ocupará um módulo cristalino captador de energias provenientes dos planos matéria e espírito, da dimensão vegetal, ígnea, aquática, aérea, terrena, mineral e cristalina, que inundarão o interior do módulo com energias as mais diversas possíveis. O mental do ser, ligado ao mental planetário, responsável pelo ciclo humano da evolução, é dotado de um magnetismo de padrão humano e começa a absorver as energias oriundas de diversas dimensões. Após processá-las em seu interior, dentro do mental, dota seu corpo energético de um campo magnético que captará uniformemente as energias e dará início à formação do revestimento plasmático que no espírito humano chamamos de corpo plasmático, o corpo astral. Uns o chamam com outros nomes, mas nós o chamamos assim por entendermos que esse revestimento é a cristalização de diferentes energias amalgamadas, cada uma numa certa quantidade, formando um envoltório que irá sustentar o corpo energético durante todo o ciclo reencarnacionista. Corpo energético é o corpo etérico. Esse corpo, envoltório, plasmático, sofrerá alterações, pois muitas aparências o ser terá, uma vez que numa encarnação será branco, noutra poderá ser negro ou um amarelo, ou um vermelho, etc. O corpo plasmático cristalizado dentro dos módulos cristalinos tem por função isolar o corpo energético e protegê-lo impedindo que energias não afins penetrem ou sejam absorvidas, incorporando-se ao todo energético do ser, onde o incomodariam e o desestabilizariam. O corpo astral, em seu envoltório mais externo, constituiria a tela búdica, que protege o corpo etérico. Esse corpo plasmático envolve todo o ser-energia e o torna um ser espiritual, possibilitando-lhe, quando for encarnar, que seja reduzido ao tamanho de um feto dentro do ventre materno. À medida que o corpo carnal for crescendo, o corpo plasmático o acompanhará. Ele o estará revestindo junto à epiderme, crescendo também. E quando o ser desencarnar, no corpo plasmático ou espiritual, estarão impressas todas as suas características pessoais. Nenhuma ruga deixará de ser visível. Uma mancha na pele, pintas, verrugas, cicatrizes, etc. Ali, no corpo plasmático, estará presente. A aparência que o ser possuía quando é encarnado irá ostentar após o desencarne. Esse corpo também estará apto a expressar todos os sentimentos do ser. E caso uma doença infecciosa tenha sido a causa do desencarne, então poderemos ver no corpo plasmático ou astral a causa mortis. Se a causa foi um tiro, facada ou acidente violento, nele estará visível. Se foi uma morte natural, o corpo não apresentará lesões visíveis. Também pode ocorrer deformações nesse corpo plasmático, caso o ser seja portador de doenças psíquicas. As doenças psíquicas canalizam as energias geradas através da vivenciação de sentimentos desequilibradores que tanto podem atrofiar quanto deformar os órgãos dos sentidos do corpo energético. E isso altera o interior dele, íntimo, e deixa visível, através do corpo plasmático, que o ser sofre de perturbações psíquicas. Tudo é possível porque o corpo plasmático ou espiritual é a aparência externa do ser, assim como é uma tela refletora do seu interior. No plano material, porque o corpo físico não é plasmável, um ser pode alimentar certos vícios, ódio, inveja, ambição, volúpia, etc., e tudo estará oculto. Mas assim que desencarnar, esses sentimentos negativos explodirão com intensidade e o deformarão, deixando visível as suas viciações, não mais ocultáveis. O corpo plasmático ou espiritual do ser mostra o que vibra em seu íntimo, pensamentos ou sentimentos. Até aqui, mostramos o lado negativo. Mas quando o ser é virtuoso, o corpo plasmático ou espiritual também é tela refletora de seu íntimo pensamentos e sentimentos. O aura do ser torna-se irradiante, luminescente e colorido, pois cada sentimento irradiado possui uma cor que o distingue de outros sentimentos virtuosos. Nos sentimentos negativos, o aura não é irradiante, mas sim concentrador, e sua cor, tonalidade, é monocromática, cinza, preto, mostarda, rubro, etc mostrando-se em acordo com o sentimento negativo que o ser vivencia naquele instante de sua vida. Não vamos inventariar sentimentos ou tonalidades positivas ou negativas. Apenas desejamos deixar claro que a tela refletora, o aura, está intimamente ligada aos sentimentos, emocional e ao mental, corpo plasmático. A tonalidade determina se o sentimento é positivo ou negativo e qual a sua intensidade. Já a aparência mostra o estado em que se encontra o mental, se positivo ou negativo, e o estado do corpo energético ao qual ele reveste externa e internamente. Esse corpo plasmático pode sofrer deformações acentuadas, mas caso o ser venha a ter suas faculdades mentais, psique, reequilibradas, ele... O corpo plasmático também será regenerado e deixará de ostentar o que o ser já não vivencia em seu íntimo. É por isso que pessoas que desencarnam em idades avançadas, mas com a psique equilibrada, com pouco tempo no lado espiritual já começam a rejuvenescer sem que se apercebam. Os sentimentos que vibram as predispõem a externarem a beleza interior, nobreza, virtuosismo. O inverso também ocorre, e acontece de pessoas jovens no plano material assumirem aparências de anciões porque sentiam-se velhas, cansadas ou incapazes de vivenciar a vida com jovialidade. O plasma que forma o corpo plasmático ou espiritual só é formado dentro dos módulos cristalinos, localizados nos domínios dos senhores orixás responsáveis pela evolução natural e também pelo reencarnacionista da evolução, o estágio humano. Todos seguimos estágios bem definidos, nos quais evoluímos e vamos incorporando qualidades e atributos que em nós, os seres espiritualizados, culminam com o nosso ciclo reencarnacionista, onde nossa consciência humana será despertada em todos os sentidos, fé, amor, razão, conhecimento, etc. E só quando o arco-íris sagrado estiver irradiante, visível, em nossa coroa de luz, é que estaremos aptos a adentrarmos no estágio seguinte da evolução, pois aí já não seremos seres espirituais, mas sim seres angelicais.